Doutora Ela, feliz com a vitória no colégio, em termos políticos. Nossa, muitíssimo, muitíssimo. Essa aprovação hoje da lei na Câmara, por unanimidade, é um marco histórico, não só no município de Armação dos Búzios, mas em todo o país. Né? A gente agora é, consegue caminhar né, sabendo mesmo sabendo que a gente tem uma, um trabalho muito grande aí pela frente, mas aí a gente vai seguir em frente, super feliz, parabenizo os vereadores, isso foi muito importante, a sensibilidade deles né, perante o projeto, perante as questões de inclusão, né? É, pela prática moderna da saúde pública, eles foram assim, quebraram os preconceitos, né? Então foi de muita importância o que aconteceu hoje. Claro que nada disso teria acontecido também se a gente não tivesse colocado lá a sementinha tivesse a aprovação desse trabalho no serviço público a sensibilidade do prefeito e do secretário de saúde né, para entenderem o que, que nós estávamos fazendo parabéns obrigada